Tava o Guts também. Vou Vamos detonar é. essa porra! Era o Got e o Gutsk no meu time. Puta, era difícil chamar os caras, viu? Falou, caraca, Nossa. quem é esse aí? O Got? Ó, essa portinha aqui, ó, Fontana, cuidado ao, pa ao passar aqui, ó. Tá, eu tô olhando aqui que tá uma janela aberta. Você que abriu? Não. Uma do primeira ali tá aberta, viu? Tem um cara lá dentro. Tá escancarado ali, ó. Para abrir todas do banheiro, viado. Vou meter o coisa aqui, foda-se. Ai caralho, bem, eu, não tô, eu não tô de fuse, caralho, esqueci. Eu tô de Fuse. Eu esqueci, eu eu esqueci completamente. Mandei o fuse lá dentro. Caralho, tem tudo. Sou eu, sou eu, matei. Eu, eu sei, ela. mas a forte é te matar, matei ela. Ó, inimigo, inimigo lá fora, hein? Caralho, travou a cana, viado. Alagante. Caralho, viado, tem um cara atrás da, da.. Ah, não é possível, como que esse cara me viu? maduque Foi? Tem um cara. Deixa eu ver, onde eu tá. você tá no. Coisa, né? Tem um cara dentro do quartinho. Do quarto. Morre, filha da tem mais puta mais um ali. Um é, o bandite tá atrás da cama, lá no quarto, sabe? Sei, sei, sei. No quartinho ou no quarto principal? Não, no quarto principal. Olha o Pulse lá fora. Ah, ele provavelmente é o único que tá lá dentro. Porque... Ah não, tem os um smoke também, né? Pegou o Pulse, ah, não, não? não, tá mais lá não, não tá mais lá não. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Entrou, entrou aí no... no... O Boa! Agora só tem o Pulse ele. tá aqui, acho, ó. Entra lá no quarto lá, e protege. Tá, tá ali, Gotze. Ó, a sua esquerda deve ter um aí. Vê se ele tá aí. Não. Também aqui não tá, no quarto infantil também não tá. Deve tá estar no deve... objetivo. Protege oh, lá, pé protege pega ele. Vou lá. tacar. Aí ó, granada. ele tá lá, ele passou na sua esquerda, na sua esquerda, Maduco. Eu tô vendo pela coisa do pé Onde que ele tá? Onde que ele tá? Já dentro do tá quarto ele... aí ó. É, joga e já mira, já mira. Ele tá aqui dentro. É, pelo... ele passou para aí. Boa! Tava aí mesmo. É um Caralho, como diferente. que ele fugiu da granada? Olha onde ele tava, Maduki. Eu acho que ele tava com pouca vida, velho. Porque não é possível, a granada caiu do lado dele. É, então. Galera, tem uma, uma parede aberta aqui também, ó. Espotei amarelo. Bora! Alguém consegue ver câmera? Ah, ruxou em cima de mim, como é que ele sabia que eu tava aqui, velho? Tinha dois, na escada, na academia vem dois, tem dois Eu caguei mesmo, o cara deitou, deitei ele no chão, tá com 50 de vida ele O Thatcher Ó, oh, tudo na academia, três na academia, três na academia Fuse, Bucky e Thatcher na academia Boa pé grande! Olha o pé grande, meu irmão! Levando Caralho, na faca! Tá Porta protegida! Um deles tava na, na Frost. Ah, tá. Acho que devia tá tá, se, tá levantando o cara um, né? Aí ele foi lá, deu facada e depois matou o outro. Ah, Destruirá a câmera. De onde? Tá na garagem, tá na garagem. Não consigo ver. Vou marotar, vou marotar. Vou abrir aqui, você fecha. Eu não tô vendo ninguém nas câmeras, viu? Vai marotar pra lá, pra fora ou só daí? Ah, o cara tá ali, o cara tá na academia. É, eu já vi. Eu dei uns tiros nele, tá morrendo. É o Fuse, né? É. Eu... Ó, a outra tá na escada, ó, o Fuse tá na escada lá em cima. Os dois estão lá em cima. Os dois estão lá em cima. Na... Aí, um tá fui... aí, viu? Um foi... Os é. dois estão no vermelho. Um foi pro bilhar ó. manda Ótimo, o pé grande. O outro foi pro bilhar, viu? Bilhar é atrás do. Aí, tá aí, ó. Aí, deve ter pulado já. Caralho, pé grande. O pé grande vai dar um ace, viado. Ele tá deitando. O cara deve ter pulado no um sapão, cara. Sei lá. Eu tô olhando aqui, ele passar aqui. Véia a escada, véia a escada. Eu vou olhar, vou olhar. Opa! Não, Opa tá em ali. cima, tá em cima, olha o sapão. Hum. Puta, pegou matou, o pé matou. grande, pegou o pé ele grande. Ele vai matar, ele vai matar. Matou o pé grande. Nossa, ele não matou com gás. Ele velho, vai vir daí tá mesmo, ô pulse. Ele vai vir daí mesmo. É uma tweet. Cuidado. Oh, exatamente em cima de você, não levanta olha lá. Nossa, os caras. Mano, meteram bala no peito do cara, velho. Escreveram o nome com bala no peito Deixa do cara. Eu falar aqui, mano, eu sempre faço isso. Eu fui olhar quanto tempo tinha. Quando eu voltei, eu vi o cara passando. É. Pior que aqui não tem nem onde ficar, mano. Caramba, tá tudo aberto aqui. Eu vou sair daqui agora. Nossa, me ajuda aqui. Quem tá aqui, Marotano? Eu caí no chão. Embaixo, tô embaixo. Você Consegui, Fontana. Um Elimine todos os os caras me atiraram quase na cabeça, velho. Os caras estão lá no. No objetivo, acho, hein. Não. O é de cima. Proteja o Morre, da puta! Então, um que os o contêiner biológico. Tá lá dentro ainda? Lá, lá, puta. Na escada, lá na escada, lá na escada de cima, que leva pros quartos. Caralho, Boa. Eu não Caramba, muito o tiro nele, mas... Caramba, olha esse pé grande, cara. Deixa eu ver quantos ele matou. Vai tomar no cu, puta é. que... Pariu, mano. É só um casual, Pé Grande. Não precisa levar a sério, não, velho. De virada, velho. Os caras tão foda. E eu, Vocês ajudaram que eu falei que ele veio me avisar que as os uhum. dois que ele matou na faca foram... Sim, é, sim. Em pé? Sim. Ô louco. Pé Grande. você é uma facinha. Caraca, Pé Grande. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!